Apresentando eu, papai Jujuba Nanica, no canal Jujuba Nanica. Ai, tá tão frio hoje, Vamos ver o que no espelho. Ai, meu Deus! Meu cabelo! Mentira! Eu derrubei o supini. tava dormindo no suco. Ai, meu Deus, vou ter que cegar tudo, meu Deus. Vamos lá. Seca aqui. Seca aqui. Pronto. Só falta tomar um banho, né? Porque eu tô com uma cor meio escura de suco de laranja. É a vida, né? Então, por enquanto, eu vou escovar. Vou, escovar. vou deixar aqui. aí Vem aqui. Aí eu pego. Vem aqui. E tá, escova aqui. Tá, meu braço tá meio estranho, né? Mas tudo... Aqui. aí, tem que tirar a roupa, né? Eu inteligente, né? Vou tomar banho de roupa. Eu finalmente terminei. Que quando Vamos colocar minha toalhinha. e pegar essa daqui. Prontinho, botei, né? Aí depois de umas horinhas eu vou me trocar, pintar o cabelo, me arrumar toda. Depois desse tempinho eu volto com vocês. Ah, pronto. Tô com a minha roupinha, tô com a minha meia, super confortável. E pronto, agora só falta a maquiagem. Quando eu colocar ela eu volto com vocês. E... Prontinho. Tô pronta. ai eu tô morrendo de fome. É, mas... Só tem bala. Falinhas. Cookie. Mas eu acho que eu vou no cafeteria que acabou de abrir. Então, vamos lá, né? Ai, eu, ai mas eu esqueci da melhor parte do meu... Do meu... Ai, eu esqueci o nome, né? Aquelas, né? Do meu negócio de botar na boca, né? Porque tá muito frio e eu preciso comer minha boca e meus... Pescoço, né? Então, eu acho que eu deixei aqui no armário. Aqui. Embaixo do travesseiro. Achei aqui, ó. Já coloquei. Botar aqui. Botar não, né? Fechar... Fechar tudo. Aqui desliga, fecha, fecha, fecha, desliga. Peraí. Aqui. desliga até as coisas que eu não desligo, né? Como eu chegar lá na terra na terra onde? Como eu chegar lá na cidade, eu volto tu, tu, tu, tu, tu, tu. chegamos, o que? Tem um baú aqui e eu não sabia o que é isso, ok. ai ai, minha capa planou sem querer é melhor tomar cuidado com essa capa aquela ela plana muito olha que pena isso, não tá aqui mas o papai não, já deve ter passado aqui, né, então ele deve ter deixado um presente Ou alguém deixou ele pra trás é não, pensei mas aqui, ó, a cafeteria nova de o GPS. Tem uma caneca aqui, né? Deve ser. Oi, meninas, tudo bom? Hi, guys. É, é Eu vou tomar uma coisinha aqui, né, rapidinho. Eu vou pegar tudo, um Opa, aqui. Vamos comprar tudo, tudo, tudo. Senão fica caro. Brincadeira. É tudo baratinho. É tudo bem baratinho aqui, né? Não, não, não, não, não, não, não. Nossa, a menina tá comendo. Tá com fome, fia. Ficou sem comer. É isso que dá sair de casa sem comer e ficar a tarde inteira sem comer. E sem tomar janta. Mas nem chegou de tarde, mas tudo. Agora vamos pegar toda. Ai, cachorrinhos. Olha. Cachorrinhos, cachorrinhos. Não, não, não, não, não, não. Por favor, cachorrinho. Para de cachorrinho. Meu Deus. Eu acho que eu peguei tudo aqui. Peraí, corta. Pronto, eu acho que eu peguei. Nossa! Três, quatro, cinco, seis, sete. Um, uma comida, duas comidas, três comidas, quatro comida. Um. Ah, não. Hot, café, quente, quente, chocolate quente, capucino. Faltou um. Quente, quente chocolate, capuzinho quente. E faltou esse chocolate. e pronto. Ai, mas tá tão frio, né? Vou até sentar aqui. Por isso, eu vou colocar meu x aqui em cima mesmo. Prontinho, pronto. Ai, gente, que fofinha essa caneca. Eu amei. Ui, uh, tá quente. Deixa eu sobrar. Hum, meu Deus, e tá quente, né? Mas tá gostoso, hum, não vou, nem, não vou nem engolir. Eu já vou beber tudo, tá muito bom. Olha, gente, que fofinha! Eu vou comer, é muito gostoso, gente. Eu amei, é muito bom. Olha Ai, gente, é tão bom. Dá vontade de comer hein? É regime, né? É assim, ó. Eu já encordei um pouquinho. É a vida. Aqui? Mentira. Ai, é de morango, palmilha, chocolate. Tem cenoura. É o nariz dele. Eu amei. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Ai, meu Deus, eu vou deixar isso aqui pro final Tão bonitinho hum, Que lindo, gente, eu já aprovei hum, é muito gostoso ah, Esse aqui é melhor Mentira, vovó, vou aprenda essa receita Por favor Não, não, não nham nham nham nham nham nham nham nham nham hum gostoso olha que lindo delícia Que gostoso, de repente foi todo mundo pra fora hum. Que gostoso, ah, café, eu amo café, eu amo café Beber tudo, gente, porque tá muito quente, aí já queimou minha língua Tudo bem, querida? Que cara é essa? Marcelina do céu Gente, que cara da menina é essa? Hum, lábio maior que meus olhos Ui, Que gotoso gotoso gotoso Aquelas, né? Meu olho parece de fogo Hum. Por que será oh. Aqueles, né hum. Que quente Ai, finalmente Chegou na parte do gelo Ai, tá meio quente, né Deixa eu deixar aqui, ó no Scarface, que fica frizinho para hum, gente eu amei da vontade de... eu vou mandar fazer um de só que pra enfeite né sem na verdade né é a vida ai ai gente bom não nossa de mais aquelas né Ai, ah, eu podia ficar ali fora, mas ali fora não sei. Olha. Será que eu deposito? Será que eu tenho dinheiro? Ah, eu tenho dinheiro. Hum, vou deixar ela amarela. Linhas. Aqui, bolinhas. Não, listas. Amei. Vai ser... Aqui. Ah, não. Deixa amarelinho vamos amei aonde tá a minha? Eu quero ver a minha pera que eu vou, eu vou subir nessa árvore. Ui ai cadê a minha a minha aqui ó, nossa tá difícil subir nessa árvore. Não quero uma árvore cheia de subir. Eu amei, olha, gente, eu vou ficar em cima dela. É, tá meio difícil, que eu vou escorregar. Ai, ai. Papai Noel, Papai Noel. Ai, eu vou sentar aqui, né? Não é que tem uma pausa mais bonita pra você. Não. Gente, tem tanto banco de tantas cores. Eu quero ver tudo. Ai, que gostoso esse. Ai, gente, eu tô amando. Ai, peraí. Vamos nesse. Ai, que fofo. Eu quero nesse. Não. Eu quero nesse. Ai, gente, eu amo esse. Acabou era aquele. É rosinha, rosinha, rosinha, rosinha. Não é aqui, esse aqui é isso aqui. Tá, que aí mudou a tela depois da. De, nata, de tarde que mudou a tela. Para primeiro dia de Natal. Povo! Então. Pra tirar essas coisas da tela, vem aqui, ó. Aí eu desabilito isso aqui, né? Sabe? Aí eu vou desabilitar. Vou colocar aqui. Vou deixar o x. Vocês vão ver. Sim, Júlia. Se inscreva no, no meu canal. JujuBananica. Barra, subscribe, me channel Subanenica. Gente, eu amei. Quem joga aí, Ruinhelinha é Hyde, nos comentários. E tem coisa, hate. E tem para as oito. Então, que a minha vida. Que eu tô há anos tentando conseguir essas coisas, tá? Então, é tipo assim, vocês enche toda, as, toda a, a árvore de bolha Aí vai aparecer uma estrela ali em cima, mas precisa estar de noite, tá? Tipo agora Mas aí o Papai Noel vai vir Aí, gente, se vocês voarem muito aqui, ó E vocês, tipo, dá pra vocês subirem do lado do Papai Noel Dá pra vocês, tipo, ficarem em cima da rena e tal Vocês já fiquem em cima da rena Gente, eu vou pro carrossel Que é bem Olha, gente, que detalhinho Não, gente, mas... Não, agora que eu... No... Pai, gente, eu amei. Aqui ó, olha, olha que detalhado. Só ele rádio mesmo, viu? Eu quero subir. Ai, o Rudolf! Ai, Rudolf! uhu Gente, olha a cara do Rudolf! Gente, peraí, deixa eu ver aqui. Esse Rudolf aqui é melhor. Olha que bonitinho diferente daqui. Ah, verdade que o Rudolf tem um marizinho. Eles não. Povo, então, essa é a atualização. Ah, gente, e para você conseguir esse sapatinho aqui, ó. Que bonitinho. Olha que bonitinho esse sapatinho, gente. Que, ó, esse sapatinho vocês precisam tipo de um que um amigo dê um presente pra você. No caso, a Duda foi a primeira. A Duda Correia. Ela, ela foi a primeira pessoa a me dar presente. Aí eu aceitei e ganhei esse sapatinho, gente. Então é muito lindo. Gente, aí depois minha amiga, outra amiga, me deu um presente. E veio, veio a mesma coisa. E eu acho que só ganha essa mesma coisa, mesmo, mais é Só mandar um presente hum? Não, mandar um presente pro seu amigo. Ah, aí seu amigo ganha, se o seu amigo mandar pra você, você ganha. Aí, tipo, no caso, minha amiga, a do, da me deu um, aí eu não pude trocar, né, porque era meu único. Aí depois eu ganhei outro, né, aí de outra pessoa que me deu o presente. <risos> E aí, gente, aí eu, uma menina, aí tipo, fui pra outro server, caçar.. é, caçar caça não, é pegar presente, né, aí eu vi uma menina, é, a menina, tipo, falando com a amiga dela, que tipo, não tinha, porque, e as amigas dela já tinham mandado presente pra outras meninas, até a amiga dela que tava conversando mandou pra outra, né. Mas aí, gente, aí eu percebi o presente, né? Aí eu falei, o menino me adiciona, né, eu vou tentar te dar um presente. Mas eu já tinha dado presente pra minha outra amiga, né? Mas aí... Não pode dar outro presente? Sim, mas tem que dar um tempo, né? Aí, gente, dá tempo, tem que ter tempo, né? Mas então... Povo... Olha... Então... É tipo assim. Aí eu ganhei um repetido de uma outra amiga me deu, né? aí tipo depois de um tempo na verdade que eu falei com a Chloe que ela queria né depois de um tempo que eu recebi um presente né eu falei ah uma amiga me deu outra porque você não me Sunny e vamos no trade né aí eu fui lá no trade com ela aí o server tava cheio depois aí eu fiquei na, naquele server né aí depois minha amiga chega e fala que ninguém deu presente para ela eu fiquei bem triste no caso eu aí tipo eu fiquei procurando uma pessoa ela até deu Dei 4C numa palavra escrita assim, ó, quem puder me doar um presente ou dar um presente pra mim ou pra minha amiga, eu, por favor, aí tipo, mas aí teve uma vez que aí a Chloe, ela tinha um presente sobrando, né, pra dar, né, aí tipo, ela foi aqui, aí ela me deu o um sapati um um sapatinho, o presente, o sapatinho, então, aí eu dei pra minha amiga, a paz da haiti né, gente? Aí eu doei. Eu dei grátis aqui o, o, o, esse sapatinho pra, pra, pra, pra Chloe e pra paz da Yacht. Da Yacht, ai, não sei. Mas, então, pessoal, olha, é assim o espírito natalino, viu, gente? Tem... Tipo, as coisas repetidas vocês têm, tipo, dá... Tipo, essas coisas de presente e tal... Fiquem dando, gente, espírito natalino sempre, tá? Sempre seja assim, mesmo sem ser no Natal, tá bom? Gente, você não doando, assim, o um sapatinho seu, seu ganhar, né? Mas, gente pessoal... Eu pretendo dar um presentinho pra alguém bem especial... E eu já consigo, gente, então... Vai ser sorteado aqui, ó. Quem vai ser sorteado não, na verdade. A Duda, ela já deve ter ganhado, né? A gente... Olha quanto de amigo. Gente, então. A Ana. Ela joga. Mas a Evelyn já deve ter tado, né? Obviamente. mãe. A Nika, ela já tem. O Hyper de, de mim não joga. Ai, ah, a Juba, Juba lá de e eu vou dar pra escrita a Luana Bananinha, mesmo mesmo usando brilhos, né, aqueles né? Não, mas aí tem outra pessoa aqui que eu já conheço faz tempo. Ah, não, se é a Duda deu pra... a Duda... Não, não tem... Cadê a vilane, gente? Porque ela perdeu... Eu conheci ela lá no traje, né? Aí ela perdeu a conta e tipo... Aí depois ela ficou sem falar comigo. Eu falava... Ela falava comigo toda hora, mas aí ela percebeu que eu era Hyper. Aí, depois... aí eu conheci ela agora. Eu, Aí, gente, vamos vou mandar... Vamos pegar aqui um, um envelope bem lindo para dar para ela. Aí ela vai ganhar um sapato. Aí gente. Aí ela vai ganhar um sapatinho. Vilani, Não sei como se escreve amiga. Obrigada por ser Minha amiga Te amo Aí aqui Love já tá aqui Aí a gente vem aqui, ó Aí vou decorar E aqui eu vou colocar essa corzinha aqui ó. Ou essa aqui então tu faz... Eu acho que essa daqui foi o melhor. mais melhor. mais meu melhor. mais meu melhor. O melhor. O meu melhor. Eu tenho tags. Tags. Me... Vi. Vi. Obrigada por ser minha melhor... Minha BFF, gente. Porque BFF é a melhor amiga pra sempre. Vi. Linda amiga, linda amiga, gente, te amo, deixa eu mandar um zero aqui no final, ai não dá, né, te amo, te amo, te amo, ai eu tô no galáctico aqui não Aí, gente, vem aqui, ó. Gente, como eu tenho o passo, eu posso decorar, né? Aí, tipo, eu vou dar um, mandar um coraçãozinho aqui, dar doll aqui pra ela. Um Sherry Boswell aqui. Darling, Baby Doll. E esse daqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó botar um... Como ela gosta de animais eu vou botar aqui, né? ela o que fala tudo, gente. Ela gosta de animal, ela gosta de isso. Aí eu vou botar aqui, ó. Umas meia Gente, eu de bem decorado, né? Aquelas, né? Aí eu vou botar aqui, não. Vou botar aqui, ó. Nem com o Ai, meu Deus. Tira. Aí. Te amo. Assim vai, acho que vai ai foi ai gente pera aí ai, pera aí foi você já deu presente você já deu presentes para os seus amigos ah peraí aí eu ai não me dá bolhas ai eu não consegui mandar hoje Ah, eu acho que ela não, não conseguiu dar hoje, gente. Mas amanhã eu dou pra ela, né? Aquelas, né? Mas e pessoal, foi esse o vídeo. Preciso, gente, então. Olha, a árvore já tá toda cheia quase, gente. Então, a gente vem aqui. Falta uma bolha. Bola. A árvore tá quase toda cheia. Na frente, pelo menos. Ai, não! A menina, a menina que, tipo, botou um monte de bolinha aqui, ela, ela saiu do jogo, ela desconectou. Mas, então pessoal, foi esse o vídeo que vocês têm gente, se vocês querem mais rotinas, mais rotinas, tá bom? E em outros jogos, isso, no Royale High, deixem nos comentários, gente, no comentário, gente. Gente, então... Me sei no Roblox, eu vou Roblox, deixa falou agora mesmo. Uhul!